Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver mais um exemplo sobre a soma de Riemann. Esse exemplo diz o seguinte: imagine que temos que aproximar a área entre o eixo x e o gráfico de f, de x igual a 1 a x igual a 10, usando uma soma de Riemann à direita com três subdivisões iguais. Para isso, temos uma tabela de valores para f. Eu gostaria que nesse momento, Momento, você pausasse esse vídeo e tentasse resolver isso sozinho ou sozinha. Veja se você consegue encontrar uma aproximação para a área entre o eixo x e f de x, de x igual a 1 até x igual a 10. Tente fazer isso usando a soma de Riemann à direita, com três subdivisões iguais. Vai lá, eu te espero aqui. Ok, eu estou considerando aqui que você tentou, então vamos fazer isso juntos agora. Uma coisa interessante sobre esse exemplo é que não temos informações sobre toda a função são temos apenas o valor da função em certos pontos, mas, como a gente vai ver, isso é tudo o que precisamos para obter uma aproximação para a área. Não sabemos qual é exatamente o valor da área, mas, com esses pontos, teremos a capacidade de realizar uma aproximação utilizando a soma de Riemann à direita. Para começar, eu vou fazer um gráfico aqui. A gente não precisa de um gráfico para realizar a soma de Riemann, mas o gráfico nos ajuda a visualizar e pensar melhor em tudo o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui. A gente está indo de x igual a 1 até x igual a 10. Então, vamos colocar esse intervalo aqui no gráfico. Então, eu vou colocar aqui no eixo horizontal. Aqui na tabela, temos alguns valores informados para f de x. Temos f de x para x igual a 1, f de x para x igual a 4, f de x para x igual a 7, e f de x para x igual a 10. Eu vou colocar aqui também os valores no eixo vertical, e eu vou marcar os pontos aqui agora. Quando x é 1, temos 6, então estamos aqui. Quando x é igual a 4, temos esse ponto aqui, em que f de x é igual a 8. Para x igual a 7, temos esse ponto aqui, o f de x igual a 3. Agora, para x igual a 10, temos aqui f de x igual a 5, então o ponto está aqui. E isso é tudo que sabemos sobre a função. Inclusive, a gente nem sabe exatamente como ela se parece. Nossa função pode se parecer com isso aqui, pode fazer algo mais ou menos assim, ou ela pode oscilar muito rapidamente também, ou ainda pode ter esse formato, meio que apenas ligando os pontos. Não sabemos como ela é. Mesmo assim, podemos fazer uma aproximação usando a soma de Riemann à direita com três subdivisões iguais. Então, como fazemos isso? Bem, estamos pensando aqui sobre a área de x igual a 1 até x igual a 10, certo? Então, vamos deixar claro aqui esses limites. Aqui temos x igual a 1 e aqui temos x igual a 10. Queremos fazer três subdivisões iguais, e aqui conseguimos fazer isso de uma forma muito tranquila. Aqui podemos ter uma subdivisão, aqui uma outra subdivisão. Ah, quando você faz as somas de Riemann, você não precisa ter subdivisões iguais, embora isso seja feito com muita frequência. Ok, acabamos de dividir essa região entre 1 e 10 em três seções iguais com três larguras iguais. A pergunta a ser feita aqui agora é, como definimos a altura dessas subdivisões para que a gente tenha retângulos a fim de utilizar a soma de Riemann à direita? Se a gente estivesse fazendo uma soma de Riemann à esquerda, a gente usaria o limite esquerdo de cada uma das subdivisões e o valor da função nesse limite para definir a altura do retângulo. Isso seria uma soma de Riemann à esquerda. Mas estamos fazendo uma soma de Riemann à direita. Sendo assim, usamos o limite direito de cada uma dessas subdivisões para definir a altura. O limite direito dessa primeira subdivisão é quando x é igual a 4. Ou seja, para essa primeira subdivisão, temos a altura aqui em f de 4, que é 8. Então, temos aqui a altura do nosso primeiro retângulo. E isso nos dá uma aproximação para a área dessa parte aqui da curva. Da mesma forma, para essa segunda subdivisão, como estamos usando a soma de Riemann à direita, vamos usar o valor da função no limite direito. O limite direito é 7. Sendo assim, temos o valor da função sendo 3. E esse é o nosso segundo retângulo, o que vai nos permitir aproximar a área para essa região do gráfico. Por último, mas não menos importante, vemos o limite direito dessa terceira subdivisão, ou seja, quando x é igual a 10. Aí temos que f é igual a 5. Assim, teremos aqui o nosso terceiro retângulo. Agora, para utilizar a soma de Riemann à direita para encontrar uma aproximação para a área, basta adicionar a área desses retângulos formados nessas três subdivisões. Mas, para isso, precisamos calcular a área de cada um desses três retângulos. Começando aqui pelo primeiro retângulo, temos... Qual é a largura desse retângulo? É 3, não é? E a altura? A altura aqui de f é 8. Então, então multiplicamos 3 com 8. Assim, temos que a área desse retângulo vai ser igual a 24 unidades quadradas. Sejam quais forem as unidades. Aqui no segundo, temos 3 vezes a altura, que aqui é 3. f de 7 é 3, não é? 3 vezes 3 é 9. 9 unidades quadradas. Agora, aqui, temos 3 vezes a altura desse terceiro retângulo, que, nesse caso, é 5. f de 10 é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, para encontrar a aproximação da área, basta somar esses três valores. Assim, teremos 24 mais 9, mais 15. 9 mais 15 é 24. Então, temos 24 mais 24, que é 48. Observe que apenas utilizando os valores da tabela, a gente conseguiu chegar a essa aproximação. Mas é importante perceber que nós não sabemos o quão boa é a nossa aproximação, já que isso vai depender do que a função está fazendo. Talvez a função faça algo assim. Se ela estiver fazendo apenas isso, o que acabamos de fazer realmente foi uma ótima aproximação. Porém, a função pode estar fazendo isso aqui. Nesse caso, a nossa aproximação teria sido algo